O mestre Rito impunha firme a sua serra para dar forma a mais uma peça de um barco moliceiro. Aprendeu a arte com o tio Raimundo, o mestre que lhe deu os pontos, ou seja, os desenhos e medidas para fazer um barco. Já de pequeno, observava atentamente as técnicas e as ferramentas do ofício. Eu, depois, quando era pequenito, andava passando pelos mestres. Os mestres, naquela altura, não queriam a canalha de volta deles. Eles a mim o meu pai dizia, Sai de Itália, e eles diziam, isto deixa de estar. Se outra hora se começava de pequeno, hoje o moliço, que é o mesmo que dizer algas em em adubos, já são raros na ria de Aveiro, se na altura do mestre Rito a profissão já era dura, hoje deixou já de ser relevante. A vida do moliço era ingrata. era a, vida, era a vida mais trabalhosa que havia na ria, de... se calhar era escrava mesmo. A que horas é que se levantava? A hora calhava, a gente dormia na porra do à hora que desce maré ou a maré de balas, isto assim, olha, desce agora este que está daqui, você andava a noite toda a apanhar a na borda. O Molicinho gostava e lá os pós é bom para a borda apanhar a Molice. Era assim, olha, aqueles lancinhos, estes sobrados são baixos de borda por causa daquilo. Está a ver aquele lancinho grande? Era o de arrastarem. Aquilo era o Cadanhão, dava a cadeia. E aqueles ali era de Molice aboiado. O Molice a Patrícia, havia muito Molice de hoje sigo-me desaparecer, não sei como, mas já era uma vida ingrata. O Barco Moliceiro é uma embarcação que surgiu para uma tarefa específica, que era recolher da Ria de Aveiro as algas, que efetivamente eram utilizadas como fertilizante orgânico para o cultivo agrícola. Hoje o cultivo agrícola é distinto e as algas também já não existem, fruto do facto de estarmos na presença. De um ecossistema dinâmico, cuja intervenção do homem sempre esteve presente e continua a estar, e a hidrodinâmica da real trouxe profundamente, extinguindo praticamente o moliço. A ação humana pode ter acabado com o que já foi o sustento de muitas famílias da Mortosa, mas o moliceiro veio para ficar. A Direção-Geral de Património Cultural inscreveu em dezembro como registro de salvaguarda urgente o barco moliceiro, enquanto arte da Carpintaria Naval da região de Aveiro, no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A autarquia quer agora registá-lo enquanto de Património Cultural e Material da Unesco, o Estaleiro Museu do Monte Branco, foi criado precisamente para impulsionar essa candidatura. Acima de tudo, queremos que seja um espaço de acolhimento. Para quem chega a esta região e que porventura não conhece o que é a RIA e a importância que as embarcações tradicionais têm na própria RIA, tem aqui. Um espaço de acolhimento com um conjunto de informação de contextualização geográfica, social, de enquadramento e de caracterização das próprias embarcações e remetendo um bocadinho para aquilo que é a embarcação rainha e os processos construtivos que poderão ter esta vantagem. Este é um museu vivo, num conceito diferente de museologia e que poderão não ver propriamente um barco municeiro que se mumificou no tempo, mas um homem a trabalhar na construção de uma embarcação que todos os dias muda e que vai crescendo conforme está a acontecer ali ao lado. Muitas horas se passavam à cata do um moliço, tantas que, diz-se, muitos filhos foram feitos em moliceiros, filhos esses que não parecem partilhar o entusiasmo dos pais. Oh pá, ninguém, ninguém é não veja os jovens a querer isto. Eu tenho um filho com 31 anos não quer isto. ajeita se até. Não, tenho um neto também com 23 anos, que é o que fez o work também, e também se ajeitam, mas eles não, não querem isto, não puxam. Porque isto é um quadro trabalhoso, depois é um quadro shot, depois é preciso andar para os pinhões, a escolher a esportes, depois o motossarra nas mãos... E a morte pesada, eles hoje em dia preferem andar ao bacalhau, ou andar à pesca, ou ir para uma fábrica. A salvaguarda deste método de construção tradicional está agora a cargo das autarquias e da comunidade intermunicipal da região de Aveiro.